Eu não acertei uma flecha até agora. Matei alguém, de alguma forma. Ela me deu uma escudada de costas. Ela me deu uma cudada. Eu sou muito engraçado. Ô, oh, louco. Ô, oh, louco. Ô, oh, louco! Ô, oh, louco! What? Tá porra, velho! Que que foi isso? isso.